Ciclo 3 depende de anúncio. Por quê? Porque até o ciclo 2, você pode ainda utilizar um pouquinho do seu orgânico. Porque sua rede de contato, se você tem Instagram com 200 pessoas, 300 pessoas, está de boa, né? dá para dá dá usar tal. Mas, ali depois, no ciclo 3, você vai precisar de novas pessoas entrando todo dia para assistir sua aula. E aí, você precisa ter anúncios pagos e os anúncios pagos você vai ter que investir grana e se você não quiser dominar que é, uma, é um conhecimento mais técnico mais analítico também estratégico né, porque, é porque envolve desde a estratégia à execução aí você pode ser um parceiro é né, um coprodutor que mexe com o tráfego que vai te ajudar com as orientações sobre a estratégia das campanhas como criar alguns criativos, né? Usar, seja imagem, vídeo, né? o que for, e configurar isso tudo para que o anúncio leve para a aula, da aula leve para a compra do curso. Então, você precisa ter só o anúncio, levando para uma ferramenta que se chama Everwebinar, que ele já tem os templates da página, tal. você nem precisa ter site, tá? essa jornada aqui.